Bem-vindo ao canal, Revertendo Impotência Masculina. Plantas Medicinais para Impotência Sexual Olá, meu nome é Paulo Cardoso e nesse vídeo eu vou te ensinar algumas simples receitas caseiras para disfunção erétil. Então fique até o final e aprenda a colocar isso em prática. Mas antes eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar, além de ativar o sininho das notificações. Assim, quando sair um novo vídeo com dicas e sacadas para aumentar suas ereções e turbinar seus relacionamentos amorosos, você será o primeiro a saber. E se você quer acabar com esse problema chato, eu deixei abaixo do vídeo o melhor método natural para combater esse mal. Então, clica lá no link da descrição e confere. Existem alguns chás feitos com plantas medicinais que ajudam a diminuir os sintomas da impotência sexual no homem, pois conseguem aumentar a circulação sanguínea para o órgão sexual ou melhorar o funcionamento cerebral, dando mais disposição e libido. Embora essas plantas medicinais apresentem um efeito mais rápido quando utilizados sob a forma de comprimido ou cápsula, por terem uma maior concentração, mas também podem ser usados em forma de chá, desde que ingeridos diariamente. A impotência sexual ou disfunção erétil afeta geralmente homens entre 50 e 80 anos, mas isso não é regra para conseguir uma ereção suficientemente rígida e para permitir a penetração e uma relação sexual satisfatória. Entendido isso, vamos às receitas. Chá de ginseng coreano e maca. O ginseng coreano ou panak ginseng é uma planta que, além de melhorar a disposição e permitir uma interpretação mais fácil dos estímulos sexuais, também parece ter efeito sobre os corpos cavernosos do pênis, facilitando a circulação de sangue e possibilitando uma ereção satisfatória. Além disso, ao associar a maca, é possível aumentar ligeiramente os níveis de testosterona, o que acaba aumentando a libido e melhorando o desempenho sexual ingredientes 2 gramas de raiz seca de ginseng coreano uma colher de chá de pó de maca modo de preparo coloque a raiz seca do ginseng para ferver com 500 ml de água por 10 minutos depois retire do fogo coe e misture o pó de maca deixe amornar e beba de duas a três vezes por dia chá de ginkgo biloba com tribulos terrestres esse é um excelente remédio caseiro para ajudar a melhorar a função sexual nos homens que estão fazendo uso de remédios antidepressivos, pois, segundo alguns estudos, o ginkgo parece melhorar a disposição. Enquanto o tribulus pode afetar ligeiramente os níveis séricos de testosterona, facilitando a ereção. Ingredientes: uma colher de sopa de folhas de ginkgo, uma colher de sopa de tribulus terrestre. Modo de preparo, coloque as duas plantas em 500 ml de água fervendo. Deixe repousar tampado de 5 a 10 minutos. Coe a mistura e deixe amornar. Beba essa mistura de duas a 3 vezes por dia. Chá de Xandra essa planta também conhecida como Xandra. Parece ter efeito bastante positivo na melhora da libido. Ingredientes, 3 colheres de sopa de bagas de Xandra seca. Modo de preparo, coloque 3 xícaras de água para ferver e depois adicione as bagas por 15 minutos. Depois desse tempo, coe a mistura e deixe amornar. Beba de duas a três vezes por dia. Essas plantas também podem ser usadas sobre a forma de suplementos alimentares, apresentando resultados mais rápidos. Algumas fórmulas em lojas de produtos naturais já contêm uma mistura dessas plantas na composição. Eu espero que conhecer essas ervas, seu modo de preparo e como consumir, possa te ajudar a melhorar a qualidade de suas ereções. Mas caso eu ache tudo isso muito complicado, eu vou deixar um link na descrição do vídeo com um site que mostra uma cápsula. Ela também é natural e basta tomar duas vezes ao dia para resolver tudo isso e muito mais. Veja no link da descrição do vídeo.